O motorista de uma empresa hospitalar faltou três vezes no serviço no período de um ano e sete meses. Por isso, foi dispensado por justa causa. Mas ao avaliar a questão, a Justiça do Trabalho considerou a penalidade desproporcional e reverteu a dispensa do empregado para dispensa sem motivo. No processo, a empresa disse que a falta do trabalhador colocava vidas em risco, já que ele era motorista de ambulância. Mas a decisão da juíza Desimar Mendonça, da 4 Vara do Trabalho de Cuiabá, considerou que isso não era verdade. Ainda segundo a magistrada, a própria legislação considera aceitável certo número de faltas injustificadas. Por isso, a empresa foi condenada a pagar os direitos devidos nessas situações, como o aviso prévio, o 13º salário e a multa de 40% do FGTS.